Fala, jogador, tudo bem com você? Rapaz, quanto tempo. Tava com alguns problemas relacionados à saúde e por isso deixei de gravar aqui alguns vídeos, estava com a voz meio ruim. Espero que esteja melhor aí para vocês. Eu ainda sinto um pouco de cansaço, fadiga, né? Ao falar, mas vamos que vamos, porque o mundo não para, não é mesmo? Então, para voltar com tudo aí, eu trouxe alguns lançamentos dessa semana. Começamos aí, agosto, no dia de ontem, domingão, dia 1 E eu vou trazer aqui para vocês ah, alguns lançamentos aí dessa semana que, na verdade, não valem nada. Eu refleti um pouco sobre o canal, sobre o meu conteúdo aqui. E, a princípio, eu queria ser neutro, mas eu vi que não é isso que me faz bem eu esse canal aqui vai ser um canal extremamente opinativo eu acho que se a gente quer mudar algumas coisas no, no nosso mercado de games aí a gente tem que dar a nossa opinião é, sincera e se você concorda ou não você interage colocando no, no comentário dando seu like dando o seu dislike e é isso que vai fazer a gente chegar em algumas conclusões aí para a gente poder pensar melhor se é isso que a gente quer para o nosso mundo dos games daqui para frente ou se não é isso que a gente quer e o que as empresas estão fazendo na verdade é um puta de uma sacanagem então vamos lá galera a gente tem aqui para essa semana logo amanhã na terça-feira dia 3 aquela extensão emergency do Apex Legend. se você joga Apex Legend, você cara que bosta que bosta de jogo velho na moral serão é sério mesmo que você joga isso para de jogar Apex Legends velho vai fazer alguma coisa de útil vai jogar outro jogo jogue joga outro jogo. não jogue Apex Legends tá bom essa é a dica para para amanhã assim que sair o emergency você não vai baixar e se você tiver o Apex Legends instalado no seu computador você vai desinstalar beleza essa é a dica de amanhã, do dia 3 de agosto. Se você tem aí o Apex Legends, faça esse favor pra gente aí. Aí logo no dia 3 também, saindo para PlayStation 4 e PlayStation 5, vai sair aquele Hunter's Arena Legends. Outro jogo que você também não deve baixar, beleza? Então tudo com RPG de luta, esses MMO que aparecem aí, por favor, nem, nem baixe, entendeu? Não, não desse download lá para a plataforma aí eles vai ver que é ruim entendeu eles têm que eles têm que olhar e falar assim fiz um mau trabalho é isso entendeu mas aí você vai lá e baixa você vai lá e faz o seu download aí os caras vão lá faz aquele puta gráfico né não porque teve tantos download em, em dois dias foi o mal, maior download mas o, o cara fez o download de alguma meia hora e desinstalou entendeu já é ruim então não precisa você não precisa testar um jogo para saber que ele é ruim. Essa é a dica também do dia 3, pra, se você tem Playstation 4 ou Playstation 5, Playstation 5 você não tem ideia, né? que eu tô ligado, mas se você tem um Playstation 4 aí, aproveita e não baixa também esse Hunter's Arena aí, porque ele não vale nada. Aí lá no dia 5 de agosto, saindo para Playstation 4, Playstation 5 e Switch, tem aquele Falconeer também, outro RPG de combate aéreo, que também não vale nada, beleza? não tem nenhuma necessidade de você jogar se você tem algum interesse nesse jogo aí assiste lá o alguém jogando lá no YouTube lá vê lá primeiros os primeiros 15 minutos aí você vai ver que não não vale nada e aí você pega e nem baixa beleza vai economizar a internet do mundo no dia 6 de agosto sai aquele para PC aquele Blazing list né? jogo online lá também de mundo aberto é, mó MMO RPG, que é esse trem muito doido, né? Para esse jogo aqui, Blast Unleashed, tem algum sentido a gente ver um pouco dele, ver, na verdade, o que saiu dele a, a, ao, redor do, ao longo do tempo aí. É, algumas coisas são interessantes, mas é um jogo extremamente genérico, pelo menos do meu ponto de vista. Então, pra mim também não vale muito a pena, mas eu te dou o crédito aí, se você quer testar o jogo e ver de qual que é mas no meu ponto de vista parece ser um jogo extremamente genérico viu apesar de ser ele interessante né de ver bons gráficos e tal mas gráfico não leva jogo gráfico não leva troféu não é mesmo tem outras coisas também para agosto né hoje mesmo dia dois sai aquele Grimmy passável também né para PC em Sound João mais sai Dia 3 de agosto, para tudo quanto é plataforma, PC, PS5, só para nova geração, né? PC, PS5, Switch, não sei porque Switch está aqui, Xbox <cười> Series X. Ah, no dia 3 também, lá para PlayStation 4, tem aquele Cast of Pixel Skulls. Nada a ver. Dragon Star sai no dia 3 também para Switch. É, Dodgeball Academia, dia 5 de agosto, para PC PS4. Yonder, The Code Catcher. Chronicles, sai lá pra Series X, aí joguinho de Strategic Mind, The Pacific Strategic Mind, Blitzkrieg sai no dia 5 de agosto, tanto pra Playstation 4, quanto pra Playstation 5 Starmonster sai no dia 5 também pra PC vamos lá contar aqui galera, ó Apex Legends com 1, um, né Anthos Arena 2, The Falconer 3 Blazing League 4, aí 5 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jogos para essa semana e nenhum é bom, cara. É isso que eu tô querendo dizer. Então, meu conteúdo a partir de agora vai ser extremamente opinativo, né? Eu vou falar o que eu acho mesmo do que tá rolando aí no mundo dos jogos. Para mim, é uma, é uma falta de respeito, cara. Sério mesmo. Você pensar que tem 14 jogos saindo essa semana e nenhum deles é bom. Ah, mas você não jogou o jogo? De novo, galera. Você não precisa jogar lá o, o Apex Legend pra saber que é ruim, cara. Você não precisa. Você não precisa lá jogar o, o Flop lá, o, o Cyberpunk lá, pra saber que é ruim, velho. Primeiro teaser que deu lá. A galera ficou hypada e tal. Aí lançou aquela gameplay lá. Aquela primeira gameplay. Extremamente estranha. Parecendo um, é, um The Division em primeira pessoa nada a ver cara você, você não precisa você não precisa jogar um jogo para saber que ele é ruim ele é ruim cara é igual os jogos que sai na, na Epic Games lá de graça cara mas você baixa você quer dizer você pega ele lá coloca na sua biblioteca quantos jogos de graça da da Epic Games você já baixou para jogar a não ser o, o, o GTA V fala para mim quantos jogos você já tem na biblioteca aí tem 60 70 você nunca baixou um velho e eu sei que você faz isso. <risos> então, é isso aí. Vamos pegar firme aí agora. Muita opinião aqui. Se você não gosta da minha opinião, então, tamo junto também. Dá o um dislike aí. Fala Xinga no comentário aí. <risos> faz o que quiser. O importante é que a gente mantenha aí o diálogo. E a gente pense um pouco de como tá sendo essa... É esse mercado de jogos aí que tá cada vez pior. Pelo menos do meu ponto de vista. É um jogo bom a cada dois anos. Ou a cada três anos. E olha lá. Mas é isso aí. Então, deixar um grande abraço aqui para todo mundo. Tava com saudade aqui de fazer um, um conteúdo pra vocês. Beleza? Eu gosto de falar sobre jogos. Gosto de falar com mais gente. Infelizmente eu não tenho muitos amigos aí que gostam de jogos. É só um grupo. Mas... É bom aqui que a gente pode montar um grupo depois, né? montar um Discord, fazer é, alguns conteúdos aqui relacionados a alguns jogos que a gente joga. Gosto muito de jogar Civilization, não sei se você já jogou esse jogo, mas a gente vai falar mais coisas a respeito dele depois, tá bom? Então um grande abraço para você que fica, boa segunda-feira, bom início de semana e até mais.